Bora fazer o um evento sazonal. Ó, oh, eu acho que hoje a gente vai conseguir pegar essa Ferrari aqui, tá? Mas o importante aqui mesmo é a 599 GTO e o Morris. Deixa eu ver o que, que tem pra gente fazer aqui. Mas antes, deixa eu olhar a lojinha do Fuzetton. Ó, oh, dois carros que são bons, hein? CC8S na expansão da Hot Wheels é muito apelão, né? Não, muito apelão. E esse carro aqui é muito bom na classe S2. Vamos fazer primeiro essa placa de perigo aqui. A gente tem que pular aqui com qualquer carro da classe S2, 300 metros. Beleza. Vamos Bora, bora, agora vai, ó. Bora. Bora, bora, bora. Moça, esse aqui é chato, viu? Eu fiz um rimac de rali, velho. Vou compartilhar. Vamos ver o próximo aqui, gente Eu não vou fazer esse trem de drift aqui pra ganhar dois pontos Pra fazer um milhão, não vou fazer, não Vou fazer essa corrida aqui, ó Pra ganhar cinco pontos, classe B, bora Bora entrar aqui nesse evento aqui, gente Classe B, hein Tá compartilhado esse Trueno E tem também o Honda NSX aqui, ó Mano, esse aqui tá com pneu de drag É drag ou é drag? Drag, né? Eu sempre confundo é, eu acho que... Na chuva... Acho melhor pegar o Trueno mesmo, né? Mas vou com ele. Fica aí na minha frente freando pra você ver. Se eu não te carrego... Vem com graça. Hoje eu tô muito bom com aquele... Aquele é... é um desafio de Drift, você tem que fazer um milhão de pontos e você ganha dois pontos de evento sazonal quando você termina. Nossa! Mike Brown tá de brincadeira com minha cara, só pode. Pelo amor de Deus. O cara me jogou pra parede, maluco O cara me jogou pra parede Bora, bora, vira É, semana que vem vai dar o que? É o Porsche? É o Porsche 911, será? Agora eu tô na dúvida Acho que é semana que vem, né? Ah, é... Ué, então é o último Já é o último? Ou é o terceiro? Nossa, e, e, esses eventos sazonais Com classe baixa viu? É meio, né? É, tem com rondinha Com pneu de drag Tá andando de boa. Rapaz, eu tenho que gravar outro episódio amanhã do Horizon 2, hein? Tem que gravar amanhã. E o Rei Tracing? O Rei Tracing? Cadê o Rei Tracing aqui pro meu carro? Ele não tá refletindo no chão. É só para Xbox? Ou oh, esses detalhes fazem a diferença mesmo, né, cara? Porque realmente meu carro não tá refletindo no chão. E o ray tracing reflete, né? O carro no chão. Caraca. Nossa, deve, mas deve comer um FPS, né? Menino. É, eu acho que quanto mais detalhes, realmente fica mais bonito, né? Vamos ver o próximo aqui agora, ó. Ah, vamos pegar essa corridinha aqui. Olha, S2, vamos lá. Bora entrar aqui no evento, ó. Tá compartilhada a tunagem do Valhalla. É carro do Batman Uh Ó o Venom Injustiçadíssimo O carro mais injustiçado Do Forza Horizon No Forza 7 ele é muito bom É Venom Tô falando bem do C aqui Você me dá uma dessa Vai! Break test? Rapaz. Fez um break test ali. Foi nada, né? Se jogou, se jogou. E Felipe, hoje nós vai lá no seu amigo lá ou o Nick TV. O Nick vai fazer live hoje, será? Bora, bora. Tem que ver se o Nick vai fazer live hoje. Né? Eu queria gravar Horizon 2 hoje ainda, mas hoje não vai dar. Eu tenho que fazer um monte de coisa. Tem uma amiga minha que... Ela quer que eu vou na faculdade dela pegar não sei o que pra ela. Ah. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. O pai pagou faculdade, pagou tudo. E a pessoa não vai pra faculdade, velho. De graça, né? A pessoa não dá valor, não. Pagando faculdade direito. Só vai pra balada. Só dá uma passadinha lá, só pra, entendeu? Estudar que é bom nada. Vamos ver qual é o próximo evento aqui, ó. A última corrida, vamos lá. Corrida de rua classe B. Bora entrar aqui nesse evento de 300Z. Tá compartilhado, tá? Bora aí, bora aí O Horizon 2 tem a Z4 Acho que é Z4 2011 ou é 2012 E aqui não tem ela Nossa, aqui não tem, cara Eu acho que eu vou gravar uma corrida com ela depois Caraca, aqui não tem a Z4 Tem a nova, né? Mas eu acho a antiga muito mais bonita do que a nova A nova ela não tem um teto é, de metal, né, rígido. A nova é de de tecido, teto. Aí eu não eu não gosto. Eu já não gosto de carro conversível um teto de de tecido. Aí complicou. Valeu, Boost. 29%. Pelo menos um evento, tirando aquela área de drift lá que, pelo amor de Deus, tá fácil. Luca, se você tivesse uma caminhonete e pudesse levar madeira nela, você levaria? Ah, que levava você que vai levar madeira? Tô fora, rapaz. <risos> Você acha que eu vou cair nessas piadas aí? É 2016? ou oh, no Horizon 4, é o 3, né? Eu vou fazer a série do 3. Tem até modelo GT3 ali no jogo. Z4, GT3, GTR, Corvette Eu não sei se tem um Aston Martin Hum... Eu vou fazer a série, vou andar com esses carros Lá tem servido ainda, né? Pelo menos vai dar pra carregar uns designers O Aston Martin DB9 DBR9 Eu acho que ele não foi não Ele foi não, né? Tá on, Pereira. O By voice está on. Vai mandar a chegada e não. Pelo amor de Deus. Qual que é o próximo aqui, gente? Ó, é desafio de fotos. A gente tem que tirar uma foto de uma RAM 2500 lá na represa de Serra Verde. Ó, A represa fica aqui. ó. Pertinho de moleque. A represa. Vamos lá na represa. Ó, Vamos lá. Vamos tirar a foto aqui na represa. Pode ser em cima da ponte. tá? Vou fazer corrida online agora. Ah, velho, eu vou meter o bronco, hein? Que eu acho que é corrida de rali, não é, gente? Esse carro aqui, será que eu fiz pra rali? Fiz não. Eu vou de bronco, hein? Bora! Daí, Dravata. Agora bronco, bronco contra bronco. Vai pra tá todo mundo na frente eu achei que ia ser difícil. Eu peguei uma equipe boa. Peguei uma equipe boa. Só escutei o barulhão do cara arrebentando o carro na parede. Pô, eu dou sorte em pegar a equipe boa, viu? É, semana passada eu peguei uma equipe cansada. Essa aqui tá top. Pô, eu prefiro largar em um time. Que se eu chegar em primeiro quer dizer que fui excepcional na corrida. Tô tudo Felipe. Nossa senhora! Bravo! Brabo! o broncão ali, ó. O bronco R, né? O bronco R é bom na B. Bronquerrão. Mas eu prefiro esse aqui, esse aqui é mais. Tem mais sinal esse aqui do que o Bronco R. Eu peguei uma equipe boa, cara. Todo mundo na frente. Equipe vermelha se lascou. Cara, e por que, que meu Forza tá crachando, velho? Ontem crachou duas vezes fazendo o eliminador. Acho que eu vou reinstalar o Horizon. Bora embora que, que tá vindo ali. Tem um carrinho vindo ali rápido pra caramba. É o que? Ah, é o Lancer o lancer e o lancer é o lancer agora lance A, a equipe Drive Ata -tá, tá cansada hoje, hein? E o lance tá vindo. O <risos> oh, corrido é muito bom, né, velho? Pra mim o que salva aqui é as corridas online. O que eu vou falar pra você? Aquele modo de história da Donut Media, meu irmão. Bora fazer agora o Forza Tom? Adquire pilote uma M5 2003, vai. Ó, oh, adquirimos aqui, gente, a BMW, ó. Agora dirija 5km? Tem que dirigir por 5km? Olha, prontinho, é só a gente ficar andando aqui nessa rodovia aqui, qualquer lugar, né? Tem que andar 8km, tá? Agora a gente tem que fazer o que aqui? A gente tem que ganhar uma habilidade de ousadia? Pode ser aqui mesmo, né? A gente ficar fazendo graça aqui, né? Gente, fica em Horizon Solo para aparecer mais carros aqui, tá vendo? Que tem mais trânsito. Olha aí, ó, já ganhei uma habilidade. Só você tirar o fino de alguém aqui já, já ganha a habilidade de Audacioso, tá? Qual que é a próxima aqui? Ganhei 9 estrelas em Proezas? Vamos fazer essa placa de perigo aqui, ó. A gente consegue fazer 3 estrelas fácil nela. É, Ousado e Audacioso aqui no Forza é a mesma coisa, é a mesma coisa. Eu acho que o pessoal traduziu errado. Ó, é só pular aqui várias vezes até aparecer a mensagenzinha do Forza, tá? Eu acho que aqui já dá três, ó. Essa primeira já dá três. É só fazer isso aqui é, três vezes. Vamos fazer o colecionável? A gente tem que bater em dez balões da donut média, Ó, tem um balão da donut Media bem nessa localização que eu tô aqui, tá vendo? Tem o, o negócio aqui, ó. Aí tá aqui, ó. Você vai vir aqui no online e ficar no modo off, tá? No Horizon Solo, aí você vai bater nela. Bateu? Aí você aperta o retroceder, aí você bate de novo. Aí você aperta o retroceder e faz isso 10 vezes, tá? Pra você não ficar procurando balão aí igual maluco. Olha o Ban. <risos> Olha o Ban. Os caras estão tá fazendo glitch pra ganhar dinheiro e já tem um mês. Olha o Ban. Esse jogo aqui tá um cabarese, Dom. Terminamos aqui o evento. Fizemos tudo aqui. O modo história já estava feito. Pegamos aqui também ó a Ferrari. A lista de dicas tá na descrição do vídeo. O link da Overclock pra quem quer se livrar do energético. E não esquece de usar meu cupom.